Tá na hora de falar um pouco sobre esse game tão comentado aqui por vocês, né? Vamos lá, então. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou William Brough. Hoje vou falar com vocês aqui sobre Insurgent Sandstorm, beleza? E a chegada dele aí aos consoles, né? A tão polêmica chegada dele aos consoles. Mas antes...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 Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí para não perder absolutamente nada. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais e tudo relacionado ao tema né, de games de tiro tático, então, guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, insurgem Sandstorm é um game que me chamou muito a atenção desde 2016 quando ele foi anunciado o game ele tinha ali uma proposta bem realista que sempre me chama muito a atenção nos games e tinha foco em uma outra coisa que também me chama muito a atenção nos games que é o design de som né isso gera uma imersão muito maior são duas coisas que me chamam muito a atenção nos games que é o som e é o HUD Quanto menor for o HUD e quanto mais imersivo for o som, para mim melhor. Inclusive é bom lembrar que eles usaram muito essa questão do som para poder promover esse game não só na época em que ele foi anunciado, mas depois, também quando ele já tinha sido lançado. Eles continuaram usando muito essa questão do som porque realmente o som do game, ele é muito bem trabalhado. Eu acho que hoje ele é o game tático mais aguardado para os consoles, aí lógico que existem vários outros games de tiro tático até melhores que ele, mas que não foram anunciados para consoles. No o caso do Insurgents, ele já foi anunciado, mas ainda não chegou. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Para quem não conhece, o Insurgents Sandstorm, ele é um game de tiro tático em primeira pessoa, OK? Ele foi desenvolvido aí pela New World Interactive e foi distribuído pela Fox Home Interactive. Como eu disse, o game ele foi anunciado em 2016 para PC PS4 e Xbox One guarda bem essa informação do PS4 do Xbox One porque a gente vai desenvolver mais isso para frente é, ele foi anunciado para chegar em 2017 mas só chegou no final de 2018 ou seja rolou um adiamento nesse meio aí né quando ele finalmente chegou em 2018 no final de 2018 ele veio só para PC ele até conseguiu montar uma base ali, né? uma fanbase entre os gamers táticos aliás uma fanbase que já meio que existia, porque só lembrando que o game ele é uma sequência do Insurgents, que foi um game de 2007 que vendeu até bem vendeu mais de 2 milhões de cópias aí, então ele teve algum sucesso mas o foco aqui é a gente falar sobre o Insurgents Sandstorm e sobre a versão de console, que é essa versão que foi adiada aí o mais engraçado nessa história toda é que os caras eles disseram que precisavam de apenas alguns meses ali para poder melhorar algumas coisas, ajustar algumas mecânicas e tal, para poder aí sim lançar para os consoles. Mas aí foi que começou a novela toda, né? Chegou 2019 e enquanto o pessoal tava aí aguardando ansioso pela chegada do game a New World foi lá e anunciou mais um adiamento. E para 2020, não foi um adiamento tipo ah, a gente não vai lançar esse mês, vai lançar, sei lá, no próximo semestre. Não, os caras anunciaram logo que ia jogar para 2020 e foi mais um balde de água fria, né? O pessoal que tava aguardando aí, imagina só, né? Chegou 2020 e os caras adiaram mais uma vez, com a mesma desculpa de sempre. Os caras não tem nenhum mínimo de criatividade para poder criar uma desculpa nova. É sempre essa história de que eles querem polir mais o game e tal. E o pior é que dessa vez eles ainda tinham até uma justificativa, entre aspas, né? por causa de pandemia e tudo. Todo mundo usando isso aí, eles meio que metem na conta da pandemia e vai. E ainda teve um agravante nessa situação, porque dessa vez eles adiaram por tempo indeterminado. Nem colocaram mais data, né? Das outras vezes eles pelo menos diziam, ah, ano que vem e tal, dava uma enrolada. Agora não, agora eles disseram que foi adiado por tempo indeterminado, quando der chega e, e é isso. É tipo meta aberta e quando chegar na meta a gente dobra a meta. É nesse estilo o negócio. Enquanto isso, os guerreiros do, do console aí, né, continuam esperando. Fazer o que, né? Já foram cinco adiamentos. É um absurdo, né? E sempre com essa desculpinha de que querem entregar a melhor experiência possível e tal. Mas vamos combinar que isso é conversa para boi dormir. A verdade é essa. Em cinco anos, eles poderiam até ter desenvolvido um jogo novo se eles quisessem. Se eles dissessem assim, ó, a gente vai desenvolver um jogo totalmente novo para console, em 5 anos eles conseguiriam. Em 5 anos para portar um game, ou oh, é muito tempo. Um porte se faz em seis meses, um ano no máximo. Pô, 5 anos é um absurdo. Eu acho que se eles tivessem uma única pessoa trabalhando nesse porte, ele já estava pronto, <risos> com certeza tem alguma outra coisa acontecendo aí por baixo do pano. Nós sabemos que essas empresas elas são muito um pouco transparentes né? na hora de divulgar o que é que de fato está acontecendo aí. A gente teve exemplos recentes aí de empresas que tiveram grandes problemas no desenvolvimento dos games, como Cyberpunk 2077, como Anten também teve bastante problema no desenvolvimento. E a gente não sabe, a gente acaba descobrindo depois com hackers conseguindo fuçar os códigos ali e tal Essas coisas aparecem assim meio que sem que eles queiram divulgar né Alguém vai lá e meio que rouba o dado e aí distribui pra comunidade e tal A gente não sabe o que é que tá acontecendo Mas enfim, a gente aguarda porque é um game que realmente é muito promissor, é um game muito bom Recentemente eles divulgaram que o game vai estar chegando também para a geração atual, só não disseram quando, né? Para variar. E aí a gente não sabe se vai levar mais uns 5 anos para chegar aí no PS5 e no Xbox Series. Enfim, vamos aguardar, como eu disse é um excelente game, feliz de quem tem um PC e pode jogar, né? quem não tem, quem tá nos consoles aí, a gente sabe que sofre bastante com a falta de games de tiro tático bons para poder jogar nos consoles então vamos continuar aguardando aí, vamos nas redes sociais dos caras encher o saco, o que a gente faz de melhor né, ir lá cobrar e para ver se alguma coisa acontece porque nitidamente os caras estão parados no tempo aí, é capaz de levar mais 5 ou mais 10 anos para poder entregar isso, sei lá, eu já nem sei mais o que, é que eu penso sobre o desenvolvimento ou melhor, o desenvolvimento não o porte desse game, né? incrível eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês estão aí aguardando também a chegada de Insurgents aos consoles ou se já joga ele no PC, beleza? comenta aí embaixo, esquece de curtir, compartilhar o vídeo aí e se inscrever no canal caso seja novo por aqui, um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima